Olá pessoal! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah, eu não Dá a letra! Agora vocês vão comigo, bem! Eu vou sacar a minha... Poxa, você é bem maneiro, hein! <risos> Nossa! Quem é esse cara? Se lavar um todo ele! Conosco! Uh! uh, uh, uh.